Afeições. Não será lícito esquecer nossa própria necessidade de afeto, mas ponderemos. Os entes amados apoiar ão no desempenho de nossos deveres, porém não conseguirão cumpri-los por nós. O professor prepara o aluno, entretanto, não lhe viverá de futuro os percalços da profissão. Os próprios pais, por mais se dediquem à felicidade dos filhos, não logram arredá-los das experiências a que se destinam. Amemos nossos familiares e amigos. Sem exigir, todavia, venham um dia a fazer o trabalho que nos cabe realizar. Eles podem ser criaturas admiráveis, mas não nos conhecem as lutas mais íntimas, tanto quanto ignoramos as deles. Ajudam na parte visível das dificuldades, mas não são capazes de solucionar por nós os problemas que trazemos na intimidade do coração. Aí... Estamos entregues à nossa própria consciência e ao juízo de Deus. Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, do livro Rumo Certo.